Qual o valor lógico, isto é, se é verdadeiro ou falso, da preposição? A concavidade da função f de x igual a 2 quadrado é voltada para baixo. Então vamos lá ver. Em primeiro lugar, a função é quadrática e é do tipo f de x igual a ax². Então, como vemos, o a é igual a 2, que é o coeficiente que está aqui atrás do x ao quadrado, E é superior a zero. Está aqui. Logo, a concavidade é voltada para cima e assim a nossa preposição é falsa.